Olá, eu sou o Matheus da Worldview e hoje eu vou trazer para vocês o review desse pequeno suporte, mas que faz muita diferença numa produção audiovisual. You know uh. Hoje no mercado existem diversos produtos voltados para estabilização de imagem, mas se você procura ergonomia, praticidade e conforto, Talvez esse suporte de ombro seja para você. Praticidade, porque esse suporte pode carregar tanto a sua câmera ou filmadora e ainda um follow focus. Sem contar que ele também não ocupa muito espaço, o que facilita na sua movimentação. E falando de ergonomia, o suporte é totalmente desmontável, o que facilita muito no transporte. E você pode usar a sua guia espumada para levar a sua câmera também. E conforto, porque além de todo espumado, ele também é mais leve e menor do que os demais suportes de ombro, Para vocês verem que é bem, bem estável. E aqui, o follow focus. E se sua câmera for um pouquinho mais pesada, você pode adquirir aqui na loja um contrapeso adicional, o que vai ajudar no equilíbrio e na estabilidade da sua imagem. Se interessou, então corre pro site da Worldview e confira o preço desse excelente suporte. Também não se esqueça de seguir a gente nas demais redes sociais, Facebook e Instagram.